Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quando eu imagino o seu zelo pelas coisas de Deus e a sua vontade em permanecer na verdade, sabe aonde eu lhe encontro na Bíblia? No Salmos 89, no versículo 20. O salmista está explanando a sua canção, porque nós sabemos que os salmos são louvores, então o salmista está lá adorando a Deus através dos salmos, e note que nós entendemos que a maioria dos salmos é o homem entoando louvores a Deus, né? As canções são assim, o homem cantando a Deus, geralmente é assim. Agora, no salmos 89, quando o salmista Davi está cantando a Deus, quando chega no versículo 20, Deus para o louvor, Deus para a escrita do salmista e Deus entra em cena e agora Deus vai escrever e Deus diz o seguinte, Achei o meu servo. Davi, ora quem Deus estava procurando? Deus estava procurando um rei para reinar no lugar de Saul que havia sido rejeitado Mas aonde Deus encontrou Davi? Primeiro lugar, se ele achou porque estava procurando Aonde as pessoas procurariam um rei? Se nós estamos procurando um rei, nós íamos procurar na classe alta, na classe nobre, talvez nos palácios Mas Deus foi encontrar um rei no meio do mato Hã? No, meio da, da, da, no meio da floresta, talvez, estava lá no oculto, sem ninguém ver, pastoreando algumas ovelhinhas do seu pai. Às vezes ninguém está nos vendo, nós estamos no oculto, sentindo dores sozinho. Talvez onde Deus lhe encontrou, você estava sozinho, sentindo as suas dores. Mas Deus olhou do, dos mais altos céus, ele encontrou, encontrou a sinceridade do seu coração Deus está talvez olhando agora para o íntimo da sua alma e falando Achei, encontrei, achei a minha serva Talvez você não é visto por homens, mas você está sendo visto por Deus Sabe aonde que eu encontro você na Bíblia? Eu encontro em Deuteronômio no capítulo 5 O povo falou para Moisés que queria que Deus falasse com Moisés e que Moisés falasse com o povo e Deus disse para Moisés, Moisés, é interessante o que o povo está querendo. O que o povo os... o está o mencionando com os lábios até aceito, é muito legal. O povo está falando, é muito bom, mas é só da boca para fora. E aí, no versículo 29, Deus diz assim para Moisés, manda o povo voltar para casa, voltar para suas tendas. Isso está em Deuteronômio 5,29 Manda o povo voltar para casa, em outras palavras Não estou aceitando o culto deles, não Deus diz para Moisés o seguinte Porém, tu Moisés, fica aqui comigo Deus está falando isso para você agora Você, meu querido amigo Deus está falando, fica aqui comigo Tem um particular comigo Teu Deus está te chamando por um particular Você nunca está sozinho mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que todos vão embora, você fica aqui comigo porque a sua adoração me interessa, o seu louvor me agrada, a sua vida me compraz, eu tenho prazer na sua vida. Quer mais, nobre colega? Quando eu imagino o seu zelo pela obra de Deus, quando eu imagino o seu desejo de continuar, eu encontro você na Bíblia, eu encontro você lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que diz Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, estou aqui nessa ilha, isolado por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Continue, ainda que isolado, na ilha de Patmos, por amor da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo porque o que vem após isso são revelações o que vem após isso é o encontro com o teu Senhor e para finalizar, quando eu imagino o seu zelo pela obra de Deus eu encontro você em Apocalipse 6 versículo 9 ao 11 onde diz que os mártires estão clamando pelo sangue deles e nesses versículos a Bíblia diz que o Senhor Jesus os responde e diz para eles aguardar apenas um pouco de tempo até que o tempo dos seus conservos se completem na terra. Nós tudo o que queremos é ouvir a voz do nosso Senhor e parece que o céu se fecha, parece que existe um silêncio sem fim. Mas a Bíblia diz que os nossos irmãos que partiram antes de nós estão ouvindo a voz do Senhor. Você é considerado como um mártir Engana-se quem pensa que mártir são aqueles apenas que deram o pescoço, são, aqueles, são apenas aqueles que enfrentaram os leões nas arenas de Roma. Porque nós entregamos a nossa vida diariamente por amor à obra do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa vida diariamente, nós renunciamos os prazeres dessa vida, renunciamos a nossa vida terrena em prol da vida vida eterna que no futuro num futuro bem distante partirmos dessa terra que as pessoas possam falar o que está descrito em Hebreus 11:38, 38 que diz homens dos quais o mundo não era digno e que talvez na nossa lápide esteja escrito homens que combateram o bom combate completaram a carreira mas guardaram a fé. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Também deixe os seus comentários, deixe o seu like. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau, tchau.